Fala meus nerds, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal Nerd. E hoje eu vou trazer para vocês uma leitura de um roteiro absurdo de incrível. Em 2021, quando foi lançado para a gente o Snyder Cut pela HBO Max, o diretor conseguiu a oportunidade de fazer uma exibição exclusiva onde mostrava storyboards do filme original, no caso dos filmes originais que ele tinha pra gente, ou seja, Liga da Justiça Parte 2 e Parte 3. E neste vídeo aqui eu trago para vocês a leitura do parte 2 primeiro, e caso vocês gostem, eu trago para vocês o parte 3. E olha, a parte 3 vai arrepiar todo mundo que gostou do Liga da Justiça. E o 2 aqui também é muito bom, porque é um filme meio império contra ataca Então se mais alonga, já peço para você que tá gostando desse vídeo já desde o começo e que gosta dos filmes do Snyder, por favor, deixa o like aqui embaixo aqui para você me motivar a trazer mais vídeos ainda. Se você também é novo no canal, seja muito mais que bem-vindo. Meu nome é Gabriel e eu espero que a gente tenha uma jornada muito boa daqui pra frente. Então já aperta aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se do lado já para ativar o sininho e sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo pra vocês. Eu dou muito trabalho pra gravar vídeo, porque realmente eu trabalho, então é muito complicado pra mim meus horários pra gravação, beleza? Então eu agradeço desde já. Então, se mais delonga, é bora começar a leitura de Liga da Justiça 2. Liga da Justiça 2 era para ter sido lançado em 2019 se tivesse seguido o plano original e começaria já o filme na verdade com a Liga da Justiça atuando em um desastre natural, trabalhando com uma equipe eficiente e poderosíssima em que se tornaram. E aconteceria semanas após o primeiro filme da Liga da Justiça, mas de qualquer forma ainda existe uma tensão política muito alta entre eles e o mundo está no limite deles. Que A Liga da Justiça não tem a própria base deles ainda, então eles acabam se reunindo normalmente na Batcaverna, e por mais que o Flash sempre fique muito feliz quando está lá dentro, o Superman está muito distante ultimamente, pelo fato também de que ele foi ressuscitado há pouco tempo e ele começou há pouco tempo também a criar uma família com a Lois Lane. O Aquaman está enfrentando vários problemas políticos, também a questão do mundo da superfície com o mundo de Atlântida, principalmente pelo fato de que ele está tentando até agora reunir os povos e está muito difícil. E a Mulher Maravilha ela se identifica com o Arthur porque o povo dela acabou abandonando este mundo há muito tempo atrás. É claro que, embora a Liga da Justiça esteja unida, o mundo não está. A Liga acaba voltando para as vidas individuais deles para curar feridas antigas, exceto o Batman que está lidando com feridas muito recentes e ele acaba sendo deixado sozinho na Batcaverna. O Bruce e a Lois acabam se encontrando secretamente nessas últimas semanas e ambos estão procurando o Lex Luthor já faz um tempo e sempre há uma tensão muito grande entre eles desde que o Superman acabou voltando. Mas a reunião acaba terminando depois que a Lois diz para o Bruce que o Superman precisa mais dela agora do que nunca. E o Bruce, obviamente, ele sabe que a Luiz está escondendo alguma coisa dele. Obviamente, ele é o Batman. Enquanto isso, nas profundezas, provavelmente da Amazônia, porque fala pra gente que é floresta brasileira, é revelado que o Lex Luthor localizou a famosa Doutora Veneno do filme da Mulher Maravilha, a Doutora Maru, que no caso ela ainda está viva e ela está, no caso, fazendo experimentos consigo mesma, prolongando a vida dela e testando novas armas químicas um ratos de laboratório, e pelo fato de que ela é muito obcecada com a Mulher Maravilha, ela passou décadas coletando informações e artefatos sobre as Amazonas e a Mulher Maravilha. E agora que a Diana se tornou conhecida pelo mundo, o Lex resolve oferecer a oportunidade de vingança para a Doutora Maru. A mesma vingança também que ele deseja entre os amiguinhos da Diana, ou seja, o Superman e o Batman. E é claro que a Doutora Veneno aceita, e os Lex Luthor fala que eles vão começar. Em um filme completamente diferente do Aquaman que a gente nunca viu, o Arthur Curry acabaria terminando, obviamente, tomando o posto de rei de Atlântida, mas também teria uma coisa, ele acabaria deixando o Orm e o Arraia Negra em uma prisão no deserto de Atacama. Só que, obviamente, o Lex Luthor acabaria indo pra lá nesse filme agora pra resgatar os dois. Provavelmente, em 2018, um filme solo do Flash que deveria acontecer pra gente... Terminaria com o Led Snart, o famoso Capitão Frio, sendo deixado na prisão de Iron Heights pelo Flash. E nesse filme da Liga, a gente teria o Lex Luthor indo encontrar ele e, e oferecendo também a chance de vingança, obviamente melhorando o equipamento do Capitão Frio, para poder capturar o homem mais rápido do mundo. Enquanto o Lex Luthor e a Liga dele tá sendo formada ainda, a gente volta para nossa Liga de Heróis, onde mostra pra gente em Metrópolis o Superman perguntando para Lois quando que ela pretendia contar para ele que ela estava grávida, porque ele conseguia ouvir um segundo batimento cardíaco dentro dela. E quando a Lois chama ele de Clark, ele corrige ela falando que o Clark tá morto e que ele não gosta mais de ser chamado dessa forma. E por mais que ele tenha sentido uma hesitação nela com medo, ele promete que não vai machucar ela. Pulando agora para o núcleo da Diana, a gente vê que ela foi encontrada, no caso, por uma antiga amazona chamada Menalippe E ela também quer voltar para a Themyscira agora. Só que a Menalip fala para Diana que existe uma forma, no caso, de elas encontrarem o caminho de volta para a Só que para isso acontecer, a Diana deveria usar o laço da verdade nela mesmo. Porque, pelo que parece, a memória dela tinha bloqueado o caminho para voltar para a E o laço poderia quebrar esse lacre. E por mais que seja um processo muito perigoso, a Diana quer ajudar a Minalipe a voltar para casa. E obviamente ela também quer ver a mãe dela novamente, mesmo que ela rejeite. -a. E a Diana acaba colocando laço, só que de repente ela acaba sendo dominada por visões, que nem o Cyborg poderia é conectado com a caixa materna na cena que ressuscita o Superman pra gente. No começo, as visões são maravilhosas. Pela primeira vez em mais de um século, a Diana vê a própria casa dela. Ela vê Tem pairando sobre a ilha. Ela vê as Amazonas e finalmente a sua mãe. Só que aí as visões começam a ir para um lado muito ruim. A Diana enxerga ela mesma como a deusa da guerra em uma batalha contra o Superman. E enquanto ela mata ele, ela dá um grito. E a Menalipe acaba libertando a Diana do laço. E apesar da dor e da confusão, a Diana consegue se lembrar do caminho para casa. Ela consegue lembrar de Themyscira. Indo para o núcleo do Flash. A gente vê que o Barry agora está em uma audiência no tribunal. E graças ao cyborg, a Iris e a tropa de advogados do Bruce Wayne. Eles conseguem finalmente apresentar evidências o suficiente. Para reabrir o caso do pai do Barry. Para realmente o Barry finalmente ter o pai dele libertado da prisão. A gente é levado para o núcleo do Aquaman agora. Onde a gente vê que ele e a Mera estavam muito ocupados nos últimos tempos. Tentando reunir os sete reinos para poder realmente o Arthur virar o rei de Atlântida. Mas tudo que ele precisava agora mesmo só fazer era conseguir que o sétimo reino se aliasse ao dele. E ele realmente taca o tridente na garganta do sétimo rei e pede para que a aliança seja formada. Mas, obviamente, o rei recusa. E pelo fato que agora o Arthur é uma pessoa muito boa, para ele poupa a vida do rei, mas ele vai embora, no fim das contas. Indo para Batcaverna Caverna agora, a gente vê que o Ciborgue está atualizando o lugar. E até mesmo fornecendo uma inteligência artificial para ajudar o Alfred. Que acabou sendo uma espécie de figura paterna para o próprio Ciborgue. Porque agora o pai do Ciborgue está morto, né? E olhando para a caverna vazia ao redor deles, o Ciborgue pergunta para o Alfred: Por que, que o Batman nunca está em casa? E o Alfred dá uma resposta muito simples, falando que o Bruce está tentando evitar seu Batman nesses últimos anos agora. No núcleo agora, Batman e Lois, a gente vê que os dois ainda estão na caça do Lex Luthor. O Batman, ele tá indo num deserto muito remoto lá do Canadá, onde tem pistas revelando de que pode ter sido avistado o Lex Luthor naquela região. E quando o Batman chega nesse tal esconderijo aí numa cabana, ele percebe que na verdade é o Charada que tá por lá. E o Charada, ele tá totalmente maluco agora, dizendo que o Lex Luthor tinha feito uma pergunta e que ele precisava saber a resposta. Indo agora para o núcleo da Lois, que também está perseguindo algumas pistas. Ela consegue localizar a Doutora Maru na selva brasileira. Ela descobre que o Lex está formando uma própria equipe durante todo esse tempo. De volta ao deserto canadense, Batman enfrenta o Charada. Ele conta ao Bruce sobre como o Lex o procurou para obter informações. Lex apresentou a equação anti-vida, o enigma da própria vida. E o próprio Charada resolveu ela. Ele sabe o que a equação de vida pode fazer e assim que for desbloqueada, o Lex pode simplesmente tornar-se um deus, se quiser também. O Charada ele acaba levantando uma arma ele dá umas últimas palavras falando que é hora de resolver o último enigma. E assim, o Charada se mata na frente do Batman. Rapidinho indo para a a gente vê que a Mulher Maravilha e a Menalip, que era outra amazona, conseguem chegar até a Themyscira. E realmente a reunião entre mãe e filha acontece. E é uma das cenas mais emocionantes do filme inteiro, porque a Rainha Hipólita, muito feliz e cheia de lágrimas, abraça a filha dela de volta. E a Rainha até comenta dizendo que vai haver uma celebração diferente de qualquer outra na história das Amazonas, porque a filha dela havia voltado. Nos oceanos a gente vê que agora o Aquaman e a Mera conseguiram finalmente reunir o último reino e fazer a aliança que precisava. E pela primeira vez, desde que a Atlantis havia afundado para os mares, ela estava mais uma vez unida. Em Central City, pela primeira vez desde que o Barry era uma criança, não existia uma parente de vidro entre ele e o pai dele. E finalmente, Henry Allen é libertado da prisão e, ex e exonerado. E o Barry está prestes a contar para o pai dele quem que realmente ele é. O Batman volta para a Batcaverna completamente perturbado com aquela informação de que o charada passou para ele, de que finalmente o Lex Luthor tinha o segredo para a equação antivida. E nesse meio tempo, a Lois Lane confessa para o Superman de que ela conseguiu aceitar agora de que o Clark Kent se foi. Só que infelizmente ela recebe uma informação gravíssima do General Swanwick, que é o caçador de Marte. E a informação é de que o Lex Luthor tem as três caixas maternas de alguma forma agora. O objetivo do Lex Luthor durante todo esse tempo na realidade, mesmo formando uma equipe só para ele, era principalmente conseguir tomar para si mesmo a equação antivida, e destruir a Liga da Justiça. Só que graças à conexão que o Cyborg e as caixas maternas possuem. O herói consegue sentir que as caixas maternas foram ativadas. E nesse mesmo momento na frente do Lex Luthor. Um tubo de explosão se abre. E emergindo desse portal nós temos duas figuras muito importantes. Dessade, aquele mesmo cientista e servo do Darkseid. E o próprio Darkseid que pega e rouba a equação antivida para si mesmo. A gente vê que o Batman, o Superman e a Lois Lane se reagruparam na Batcaverna e eles descobrem de que o Darkseid chegou na Terra. O Superman diz que o Batman deve ficar lá porque é uma luta entre Deus e ele também pede para o Bruce Wayne cuidar da Lois porque ela é o mundo dele. E assim, o Homem de Aço parte para enfrentar o Rei de Apocalipse. O Bruce revela para Lois que ele sabe que ela está grávida, mas antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, a Lois revela de que ele não é o pai. E ela também tenta contar para ele sobre o que ela descobriu e o que, que o Lex está planejando, mas obviamente ele não quer ouvir sobre isso. De volta ao núcleo do Lex Luthor, a gente vê que ele tá pedindo para o Darkseid matar o Superman, só que o Tirano revela que ele não quer o Superman morto. O que ele quer é que o Superman se torne um escravo dele, e assim o Lex Luthor revela de que a maneira mais fácil de quebrar o espírito do Superman é através de Lois Lane. O Superman chega e uma batalha com o Darkseid estava prestes a acontecer quando o próprio tirano se teleporta até a Batcaverna. Em torno do Batman e da Lois Lane, a Batcaverna acaba desmoronando por causa da chegada do Darkseid. E por trás de uma parede de vidro, o Batman percebe que o Darkseid está encarando a Lois Lane. E por mais que o Superman ele voe com uma velocidade incrível para Gotham, ele chega bem a tempo de ver o Darkseid liberando seus raios ômegas e transformando a Lois Lane em poeira. O Superman grita, a sua alma está despedaçada, aflito, ele se move para separar o Darkseid de Lois Lane, mas Darkseid olha para ele e o poder da equação antivida correndo em suas veias, o Homem de Aço se torna um escravo de Darkseid. Antes que Lois pudesse avisar a todos eles, Lex manda sua equipe atacar. Em Temissera, Doutora Maru liberta. Um gás químico que cobre a ilha inteira e mata todas as Amazonas. Até a própria Mulher Maravilha morre nos braços de sua mãe. E a doutora morre sozinha com um sorriso doentio torto no rosto. Em Atlantis, Orme e a Raia Negra atacam a coração matando Arthur. Mera mal consegue salvar a si mesma. Ela ganha um corte em seu rosto. Em Central City, Leonard Snart ataca Flash com suas armas amplificadas e Borg é destruído salvando Barry Allen, perdendo a parte inferior de seu corpo. De volta à Batcaverna, Batman assiste horrorizado enquanto Darkseid assume o controle total do Superman. Superman vira para o Batman e ele escapa por pouco. Lex acredita que ganhou? Mas fica cara a cara com o Superman, ele olha para Lex com os olhos vermelhos ardentes e o incendeia. Enquanto Lex grita, o mundo fica vermelho e corta para cinco anos depois. Dunas de areias, poços solares em chamas, torres góticas ardendo no deserto. Uma vez isso foi Gotham, agora o resto da terra pertence a Darkseid. Vindo sobre a duna, Batman pós-apocalíptico de Nightmare, que viemos em Batman vs Superman, com um exército desorganizado de rebeldes, os membros sobreviventes da Liga da Justiça também caminham sobre a subida de uma duna para ver a destruída mansão N. Batman os lidera. Flash arrasta o que sobrou de Cyborg em suas mãos, Bruce olha para o céu severamente, dizendo que eles precisam entrar antes do anoitecer. Pois. Ele está vindo. E esse é o fim da primeira parte do roteiro. Olha, tirando o fato de que provavelmente o Superman levou uma gaiada da Lois Lane... Eu tenho que concordar que esse roteiro aqui ficou excelente, tá? É quase um império contra-ataca, na verdade, isso aqui, entendeu? Que a gente vê os heróis, no caso, a Liga da Justiça... No seu Prime, no começo do filme já... E terminam, no fim das contas, tipo, basicamente destruídos, de certa forma, né? Se você gostou desse roteiro aqui, cara... Eu recomendo muito que você deixe o like nesse vídeo aqui, porque, olha, a terceira parte dessa história aqui é melhor ainda, tá, gente? Então, tipo assim, por favor, deixe o like, se inscreva no canal se você for novo e mais gosta de Snyder de qualquer forma. Ativa o sininho para você ser sempre é notificado quando eu postar um vídeo novo e também, se o vídeo realmente for bom, você vai ser notificado quando eu postar esse vídeo aqui. Me segue no Instagram, porque lá também eu posto algumas coisinhas bem legais. Também mantenho vocês informados de quando vai sair algum vídeo ou não. E, principalmente, não esquece também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Compartilhe esse vídeo, porque dessa forma realmente que você me ajudar a espalhar mais ainda e entregar meu conteúdo para mais pessoas, ok? Então, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus, até lá. Falou, valeu e tchau, tchau.